Tem nem vento nessa porra! <risos> eu vou botar ela na outra! Ou eu não me chamo. Lanterna Azul! Lanterna Azul! Lanterna né? Azul! <risos> é um super-herói, porra! Eu quero ver também! Só <risos> falta cair lá é. embaixo! Vai, capanga! Capenga, vai! Vai, tope! Leva a linha, porra! Caralho, a gente vai fazer zim, zim, zim. Então faz a que tá da última capipa. <risos> Sério? Pô, tá dando dor no braço já. <risos> sai daqui. Ah, leva ali, é satanás. viado. <risos> Capimão não sai do lugar não. <risos> oh, que porra de café fez?